Que a graça e paz seja com todos que estão nos ouvindo e que ainda nos ouvirão, que estão assistindo. É com grande alegria que mais uma vez estamos aqui para trazer aquilo que o Senhor nos tem trazido. E nesse último estudo desse ano, Deus tem nos trazido alguma coisa muito importante para todos nós, para refletirmos naquilo que o Senhor espera de todos nós. Mas antes de iniciarmos, vamos orar e entregar esses momentos ao Senhor, querido Deus e Pai. Nós te agradecemos porque Tu nos tens sustentado e até aqui Tu tens nos trazido, tens nos concedido a saúde e a plena libertação, a verdadeira vida que Tu tens para todos nós. Nós te agradecemos e damos a liberdade ao Espírito Santo para agir, mover em nós e em todos aqueles que ouvirem agora e assistirem a Tua Palavra e a Tua ministração. Que nós possamos todos ser edificados e nos edificarmos mutuamente uns aos outros. E que assim a Tua paz reine em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, queridos. Uma das coisas que Deus sempre tem me ministrado bastante é através da vida e do testemunho daqueles homens e mulheres que Deus tem usado para nos trazer aquilo que ele tem realizado através dessas pessoas através desses vasos e hoje eu quero refletir alguma coisa sobre João Batista aquele parente de Jesus que foi um instrumento de Deus para batizar Jesus e tudo que ele passou e o que a palavra que ele liberou tem para nos ensinar. Porque eu tenho certeza de uma coisa. Se nós conseguirmos compreender. Aquilo que Deus fala. Através do testemunho de João. Nós vamos repensar muitas coisas da nossa vida. E vamos olhar as coisas do reino um pouquinho diferente. João. Eu vou iniciar. Essa ministração No Evangelho de João também Evangelho de João Capítulo 1 Verso 29 Diz assim, no dia seguinte Viu João, esse João Batista A Jesus que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Aí João estava dando um testemunho de Jesus aos seus discípulos e a todos aqueles que estavam junto com ele ali para serem batizados e ele diz uma coisa muito importante para nós que a própria palavra nos deixa bem claro eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas depois do verso 35 diz uma coisa assim ó no dia seguinte Estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos E vendo Jesus passar disse Eis o Cordeiro de Deus Talvez muitas vezes a gente passe por cima Lê essas escrituras aqui E não se dá conta de um pequeno detalhe Da primeira vez João diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na segunda vez ele mencionou apenas, eis o Cordeiro de Deus. Qual é a diferença? Essa diferença vai ser crucial na minha vida e na tua vida, para compreendermos e não entrarmos em problemas com Deus. O tema da nossa ministração hoje é uma palavra que Jesus liberou: não se escandalize com Jesus. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Aqui, João Batista, ele nos mostra no primeiro versículo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele nos mostra aquilo que Deus, que Jesus faz, fez e faz e continua fazendo em mim, em você e em todo mundo. É a obra de Cristo, é o que Ele faz em nós. No segundo versículo, João diz apenas, eis o Cordeiro de Deus. E aqui João mostra o que Jesus é. E Jesus é o mesmo ontem, hoje sempre, não há sombra de variação nele. E esse pequeno detalhe, tão fundamental, na vida da igreja, na vida de todos nós, para compreendermos esses detalhes. Quantas vezes, talvez... Eu arrisco a dizer que a grande maioria daqueles que vêm para uma igreja, vêm porque estavam passando um terrível problema, e alguém fala para eles, olha, tu tem que ir para a igreja, lá tu vai conhecer a verdade e tu vai te libertar. E essa pessoa vem, numa promessa daquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Obviamente, no decorrer do tempo, e isso não pode demorar muito, ele precisa aprender nas ministrações, ele precisa aprender dos seus líderes, o que Jesus é, e isso vai fazer toda a diferença. E veja bem, João Batista, ele foi ensinado, estudou em Currã, na escola dos essênios, era um homem extremamente simples, que se alimentava de mel, mel silvestre e gafanhotos. Ele não tinha bens, ele não tinha nada que pudesse ostentar, mas ele veio como precursor do Messias que haveria de vir depois. E, e João Batista foi justamente o homem usado por Deus... Para fazer a divisão das eras no mundo Nós temos hoje no mundo A divisão do tempo Antes de Cristo e depois de Cristo E mesmo os ateus, aqueles que não acreditam em Cristo São obrigados a reconhecer isso Antes de Cristo e depois de Cristo Mas João Batista veio dividir as eras Lucas capítulo 16, verso 16 A lei e os profetas vigoraram até João Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus E todo o homem se esforça por entrar nele João ele veio trazer a divisão das eras A era da lei para a era da graça que foi instituída por Jesus E isso faz dele um homem extremamente Interessante para nós aprendermos daquilo que ele deixou nos seus ensinos E no seu testemunho de vida E nós vamos ver, muitas coisas já lemos, ouvimos E lembramos daquilo que temos ouvido sobre João Batista Mas nós precisamos ir um pouco mais a fundo Daquilo que realmente eh, João nos ministra Através do seu testemunho. O Espírito de Deus, através de Paulo para Timóteo, ele nos deixa um alerta extremamente crucial e importante para os nossos dias. Quero abrir 1 Timóteo capítulo 4, um versículo que todos na igreja conhecem, mas muitas vezes nós não nos damos conta. Das, das causas, das razões, que podem levar a isso aqui. E diz assim, 1 Timóteo 4, verso 1, Ora, o Espírito afirma expressamente, não tem dúvida, não é um talvez se por acaso, o Espírito afirma expressamente, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a... Ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência Se nós pararmos para entrar nesse versículo e compreender a profundidade que está escrito aqui Nós vamos ficar chocados Porque esses últimos tempos, é os tempos que nós estamos vivendo hoje e mais uma vez lembro que apostatar da fé, só pode apostatar quem está na fé, quem está dentro da igreja. Um ímpio não vai apostatar da fé, mas aquele que está no convívio, talvez muitos, talvez a maioria daqueles que até já batizaram. Mas aí entra aquilo que falávamos no início, quem é Jesus para você? Faça essa pergunta a cada um que está ouvindo, vai ouvir ainda daqui para diante: Quem Jesus representa para ti? Ele é aquele que pode resolver teus problemas? Ele é aquele que veio para fazer coisas? Ele é o, aquele que tira o pecado do mundo? Ou ele é o que é? Quando Moisés perguntou para Deus, se me perguntarem quem me mandou, a quem eu vou anunciar? Diga... O eu sou, eu sou o que sou. Então, esse é um detalhe, extremamente importante. Porque nos nossos dias, eu creio que muitos têm testemunhado, muitos têm percebido a apostasia que está acontecendo à nossa volta em todos os lugares. Por quê? Porque não é... Segredo para ninguém, que o mundo hoje está mais do que nunca em grande aflição, em grandes problemas. E as pessoas estão clamando, estão buscando, mas vêm muitas vezes para a igreja, conversam com os pastores, até se batizam, simplesmente para buscar uma solução para os seus problemas e não... A restauração para a sua vida eterna. Porque ainda. Isso é um fato que eles. Irão aprender no caminhar. Mas para aprender no caminhar. Precisa permanecer no caminhar. E não ficar parado. Ficar indiferente. Porque o que acontece. Quando qualquer um de nós. Vem para a igreja para resolver os seus problemas. Buscando aquele que. Aquele cordeiro que tira o pecado do mundo Existe aquele momento de bonança Aquele período de lua de mel Que está tudo numa boa, sem problema nenhum Parece que agora minha vida virou mar de rosa Mas após a lua de mel Volta ao trabalho, volta para a situação normal Precisa sustentar, precisa trabalhar e aí começam a aparecer os problemas. E agora, vindo para o reino de Deus, você se tornou inimigo das trevas. E tu acha que Satanás vai deixar isso barato? Essa consciência todos nós precisamos aprender e ter isso muito claro em nosso coração. Porque senão nós vamos dizer, ah, mas essa igreja não serve, essa igreja não tem poder, eu achei que Deus ia resolver o meu problema, mas está pior hoje do que está antes. E o resultado? Na grande maioria das vezes, esse resultado é a apostasia. E aí você me pergunta talvez, mas o que João Batista tem a ver com isso? O que, que Ele nos ensina nisso aí? Lucas capítulo 3, nós vamos ver João dando testemunho de Jesus. E Ele diz no verso 16, disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que venho o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Queridos abrindo um pouco essa situação aqui, Vai, Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo, tem muitos buscando o batismo do fogo hoje, mas eu me convenço a cada dia, que muito pouca realidade tem do que, que significa o batismo de fogo, porque quando Jesus permite o batismo de fogo para queimar toda madeira fene e palha que está ainda dentro da nossa alma, qual é a tua a reação em cima daquilo que Deus permite, daquilo que Jesus opera, para se fazer o batismo de fogo, para te limpar, para me limpar, qual é a reação que nós vamos ter? Ah não, mas eu pensei que eu ia para a igreja, ia batizar e aí está tudo resolvido, como assim? E hoje temos muito dessas situações ao nosso redor. Mas este foi o testemunho que João Batista deu de Jesus. E mais uma coisa, ele diz aqui, ó. A sua pá, ele a tem na mão. Quem conhece um pouquinho de qualquer situação, quem trabalha um pouquinho na sua horta, o que, que você usa para limpar a horta? Usa a enxada. A pá é para jogar coisas para longe, tem muito crente inchada hoje, mas pouco crente pá, aquele que vai pegar todas as imundícias que ainda temos e estamos trazendo dentro de nós, para lançar para longe, mas esse cordeiro que tira o pecado do mundo faz isso, ele está com a pá na sua mão, para lançar fora tudo aquilo que está inconveniente nas nossas vidas, E quando ele começa a operar esta libertação. Nós muitas vezes nos revoltamos contra ele. Começamos a julgar Cristo. Começamos a nos escandalizar com Cristo. E a mentalidade. Você pode perceber isso claramente. Que a mentalidade dentro do meio cristão é esta. Você vem para a igreja aparentemente bem e só precisa resolver alguns problemas, mas daqui a pouco começa a vir problemas que você nem imaginava muitas vezes. E qual é que é a reação de todos aqueles que estão contigo? Pá, vamos examinar, deve ter feito algo muito errado. Tu achava que ia para a igreja batizar e agora tudo ia se resolver, e quanto tempo tu já está na igreja? Ah, tu já está tanto tempo, e ainda está nisso? Deus tem o tempo certo para todas as coisas, e quando Deus opera, Ele opera na perfeição, não como nós humanos, no imediatismo, Deus não trabalha no imediatismo, Ele trabalha na perfeição, na perfeição, Purificação completa das nossas almas Para que nós possamos ser apresentados a Ele Como uma igreja sem rugas, sem máculas, sem contenda Isso não é do dia para a noite Isso leva tempo E Deus tem uma maneira certa para trabalhar com cada um de nós Em momento algum podemos nos comparar Como Deus opera na minha vida, como opera na vida do meu irmão Só Deus sabe o que precisamos cada um de nós Na sequência, em Lucas capítulo sete, Jesus agora dá testemunho de João e inverte Lucas sete, no versículo vinte e oito. Jesus diz, depois de várias palavras ali, ele diz uma coisa. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Entre os nascidos de mulher, entre os nascidos da carne, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. João 3, 5. Então aqui entre os nascidos de mulher, entre os nascidos da carne João era o maior entre todos Porque Jesus dá um testemunho de que ninguém nascido entre mulher É maior do que João Mas o menor, o menor no reino de Deus Daquele que nasceu do Espírito É maior do que João Então você e eu, daqueles que nascemos no Espírito podemos nos considerar maior do que aquele que é nascido da carne, com absoluta certeza. Mas um pouco antes, um pouco antes, nós sabemos tudo que João passou, ele batizou, ele teve a audácia em muitas situações, de falar coisas que hoje, tenho certeza que se hoje nós falássemos isso para alguém que vem, os pastores fazem uma pregação, fazem o apelo, e se viesse aqui 20, 30 pessoas para batizar. Aí o pastor vai ali, batiza, e diz assim, Lucas capítulo 3, verso 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: Raça de víboras, quem vos fez fugir da ira aventoura? Pensou se hoje alguém dissesse uma coisa dessas para alguém que está chegando na igreja? Seria um escândalo. Talvez nenhuma daquelas pessoas perseveraria no batismo. Mas João teve essa audácia. Porque naquele momento era importante as pessoas terem um choque na sua alma. E ele ousou também. Confrontar Herodes, verso 19, Lucas 3, 19. Mas Herodes o tetrarca sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por, por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Então, Herodes lançou João Batista para o calabouço. E hoje, talvez não seja muito diferente mas aqueles que têm a audácia de falar, de dar choque, muitas vezes são lançados do calabouço. Mas João Batista também nos ensina, e aqui entra aquilo que é o tema da nossa palavra de hoje. João Batista ele foi tremendamente usado por Deus, ele estudou toda a sua vida, a teologia que João Batista aprendeu, foi nos Essênios, lá no deserto, aonde em 1947 foram encontrados os escritos do Mar Morto. Provavelmente esses escritos foram escritos propriamente na escola dos Essênios, porque fica ali em volta, onde estão hoje as ruínas daquele templo. E João Batista estava lá com eles aprendendo a essência da sã doutrina. Sem nada de farisaísmo, sem nada daquilo que o judaísmo tinha acrescentado a palavra. E João deve ter imaginado assim no seu coração, puxa, eu tô sendo muito usado por Deus, eu batizei até o mestre, até o Messias, então eu sou muito especial e Deus está tá comigo, estou selado, nada vai me acontecer. E com toda a sua ousadia, ele pregou e falou coisas que muito poucos têm falado isso. Mas Herodes lançou João Batista no calabouço. E eu tento me imaginar, o calabouço daquela época talvez seja algo aonde o nosso presídio central aí seja um, um jardim. Porque não devia ser nada, nada fácil viver ali. E eu tento imaginar o que João imagina, pensava no seu coração. bom, fui lançado aqui injustamente, estou aqui porque eu preguei a verdade. Nada fiz de errado, preguei a verdade. Coloquei para Herodes aquilo que está declarado na palavra de Deus em, em Levíticos. Mas, então Jesus, o Messias vai vir aqui e vai me tirar. Tranquilo, sem problema. Mas chega aquele momento que eu imagino assim que ele começou a se questionar. Será que eu preguei certo? Será que eu estava anunciando o Messias certo? Que eu estava crendo no libertador certo? Será que eu não estava enganado? Aqueles que Perseveram na vida da igreja e passam por problemas. Essas perguntas muitas vezes não passam na tua cabeça, não passam no teu coração? Será que eu estou na igreja certa? Será que a minha fé está correta? Isso nunca passa na tua cabeça? Muitas vezes não dá vontade de seguir que nem Elias, te esconder na caverna e sumir do mapa e não aparecer mais para ninguém? Isso não acontece na tua vida? Aí chega aquele momento que os soldados chegam lá, e João fica sabendo que ele estava nos últimos momentos. João capítulo 7, verso 18. Todas essas coisas foram referidas a João, tudo aquilo que Jesus fez antes ali. A cura do servo do centurião, a, a ressuscitar o filho da viúva...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 Às vezes a gente lê esses versículos aqui, passa por cima, não se dá conta. Às vezes a gente lê, se dá conta e diz, ah, como que João pôde pensar um troço desse? Como que João pôde ter dúvida de que ele estava servindo o Messias? Irmão, não te engana. Essas dúvidas passam por mim e por você também. Porque no momento que você for lançado para a cova dos leões, como Daniel foi nessa hora, tu começa a questionar aonde está a minha fé. Na hora que Sadraque Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, quando você for lançado na fornalha sete vezes mais ardente, você vai questionar será que a minha fé está certa? Será que a minha fé está afirmada na pessoa certa? Será que eu estou crendo as coisas corretas? Ou eu estou enganado? Será que eu não tenho que ir para outro lugar? Buscar um, um, uma outra igreja? Não passa na tua cabeça isso? E João passou por isso. És tu aquele que haveria de vir? Ou eu tenho que esperar outro? Um detalhe, a essa altura João com certeza já deveria ter feito discípulos para Jesus e não os seus discípulos. Porque ele foi o homem que dividiu a lei da graça. Então não estava mais em época de ele fazer seus discípulos. Quando você faz evangelismo e ganha almas para Cristo fazendo discípulos para Cristo? Está fazendo discípulos para a igreja? Está fazendo discípulos para o pastor? Ou está fazendo discípulos para Cristo? A gente tem que parar para pensar nisso, porque enquanto nós passamos raso por cima, nós não nos damos conta disso e isso é algo extremamente importante hoje nos nossos dias, porque vai fazer a diferença na nossa vida. Quando os homens chegaram junto dele e disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes, lhe respondeu, Ide de anunciar a João, o que vistes e ouvistes? Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e, os, e aos pobres anuncia-lhe o Evangelho. E aos pobres aqui, não é aos pobres da conta do banco, é aos pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus porque se nós somos pobres de espírito, nós somos esponja, nós absorvemos as coisas da sã doutrina, sem restrição, mas se nós somos ricos no espírito, começamos a classificar, começamos a pesar, ah isso vale, isso não vale, isso eu aceito, isso não aceito, isso vai ter valor para mim, isso não vai ter, Precisamos nos analisar em que, em que área nós estamos. Como que nós estamos olhando aquilo que é ministrado na casa do Senhor. E aí no verso 23 Jesus diz. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim mo motivo de tropeço. Motivo de escândalo. Jesus ele veio com a pá. E ele veio como fogo consumidor. Queridos, às vezes a gente se trava e muitas vezes não quer falar as coisas mais duras da palavra. Agora nós estamos chegando na semana do Natal. Deveria de se comemorar, embora não seja a data exata, o aniversário de Jesus embora não seja, mas se convenciona, chamá-lo assim de aniversário, o nascimento de Cristo. Agora em quantos lares, o nascimento de Cristo está acontecendo nos corações? E quando você tem a ousadia de pregar o Cristo ressurreto, puro, como a Bíblia mostra, quando você tiver a ousadia de de testemunhar mesmo que a tua vida não esteja aquilo que deveria, que você acha que deveria de ser. Você vai se escandalizar? Vai ficar quieto? Ou vai prosseguir mesmo assim? E as pessoas vão dizer assim, ah, mas tu não é testemunha. Tu fala isso, mas... E aí aparece um monte de apontar de dedo. Qual é que é a atitude? Qual é a atitude? Aprendi, com muitas dores, que eu devo olhar para o Cristo, e nunca jamais me escandalizar Dele. E esse é o plano e o propósito de Deus nas nossas vidas hoje, de olharmos para o Cristo, sem nos escandalizar, sem olhar para os lados, sem olhar para homens, mas cumprir o propósito deles. Se João Batista tivesse permanecido naquilo que ele foi chamado genuinamente, talvez, talvez nem, nem teria sido preso, mas o fato de ter sido preso e o fato de ter sido morto, também tem um significado, porque ele veio dividir a era, ele deu fim à era da lei, para que Cristo depois iniciasse a era da graça. O ministério de João Batista estava concluído, encerrado. Será que nós nos damos conta de que em algum momento o nosso ministério pode ser encerrado por Cristo? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Se Deus chegasse hoje para muitos e dissesse assim, olha, teu ministério está cumprido. O chamado, o propósito da tua eleição está cumprido. Você aceitaria? Por isso que eu digo sempre, eu gosto de entrar, estudar a vida, o testemunho. Dos homens e das mulheres que Deus usou. Porque muito ministra. Porque eles eram homens e mulheres fracos, frágeis, pecadores. Com seus problemas igual a eu e você. Eles não eram super homens. Mas o que eles têm para nos ensinar é algo que nós precisamos aprender a cada dia. E eu digo uma coisa, graças a esses testemunhos aqui. Que a gente consegue muitas vezes passar por grandes tribulações tendo alegria, porque você lê lá em Tiago: 'tende grande alegria' por passar por várias provações. Ah, não, eu posso ter alegria no fim de semana lá no parque, mas por provação? Pois é, vai se escandalizar com Cristo? Essa é a pergunta. Que eu quero deixar Que a palavra nos deixa para mim E para ti E muito me tocou Quando eu precisei olhar para dentro de mim E perguntar Será que eu já me escandalizei com Cristo? E eu digo sim Já aconteceu Mas pela graça e misericórdia de Deus O Espírito me tocou Para que eu olhasse A realidade, a verdade Da sã doutrina e não aos problemas. Porque quando eu olho para os problemas, eu estou sujeito a me escandalizar. Quando você olha para os problemas e se escandaliza com Cristo, fatalmente corre o sério risco de apostatar. Pergunte para os desigrejados, para aquelas pessoas que abandonaram a comunhão. Por quê? Porque decidiram ficar fora da igreja. Fatalmente, a grande maioria das das desculpas, vai ser que, bah, eu passei por tantos problemas e nada foi resolvido, eu descobri que não adianta ficar na igreja, apostataram, e o que que o Espírito nos alerta nos últimos dias? O grande sinal de que nós estamos vivendo os últimos dias, é, um dos sinais é a apostasia, porque Jesus alertou isso em Tessalonicenses. Venha a grande apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. A grande apostasia está aí diante de nós, escancarado. E nós temos que entender por quê. Porque você, assim como muitos de nós, nós podemos dizer assim: não, mas eu não corro esse risco, porque eu estou na igreja, sou batizado e esse problema eu não vou passar. Tem certeza? Quem está de pé, cuide para que não caia. Entenda uma coisa, nós falamos da volta de Cristo e nós temos a certeza e a convicção de que antes da volta de Cristo vai acontecer o grande avivamento, sim, vai acontecer, não tenho dúvida disso porque a palavra diz isso. Agora você acha que Satanás está brincando de toca aí? Ele sabe que Deus vai... Prover e vai trazer, o Espírito Santo vai trazer o grande avivamento Satanás vai trazer a grande apostasia Isso é óbvio, isso é dois mais dois E a grande apostasia vai, vai acontecer lá no mundo? Vai acontecer lá nas boates? Lá nas noites? Na farra? Ou vai acontecer aqui? Onde você acha? Então esse é um ponto que nós temos que entender, de não nos escandalizar com Jesus. E a única maneira que eu entendo, você pode entender de uma maneira diferente, mas uma maneira que eu entendo que eu posso me escandalizar com Cristo, é quando eu tenho uma expectativa daquilo que Jesus vai fazer, quando eu tenho Jesus como cordeiro que tira o pecado do mundo e não me convenço, Daquilo que Jesus é, do Cordeiro de Deus. Então minhas, minhas expectativas são frustradas, e eu acabo me escandalizando com Cristo. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Leve essa palavra no seu coração. Medite profundamente, se firme, busque firmar seus pés na rocha, para não se escandalizar, porque como Jesus disse no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aquele que é o nosso refúgio, venceu o mundo, por mim e por ti. E ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos alivrarei. Então na hora do problema, na hora da dificuldade, na hora da provação, quando a gente quer se esconder na caverna, esconda-se na sombra de Cristo. Amém? Querido Deus e Pai, te agradecemos por todo o Teu ensino, Te agradecemos pelo Espírito que nos traz, Senhor, o refrigério da Tua Palavra. Assim eu envio agora, Senhor, a Tua Palavra, o Teu Espírito a todos, para que todos aqueles que estão em grandes aflições, angústias e dores, que possam, Senhor, ter o refrigério em Ti e possam ser confortados, consolados pelo Espírito Santo. E compreenderem o Teu plano e o Teu propósito para cada vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e quero aproveitar ainda e desejar um abençoado final de ano. Feliz Natal, que Teu maior presente esteja em volta da Tua mesa, na comunhão com Teus familiares e Teus amigos queridos, não em, aquilo que está embaixo do pinheirinho. Amém? E assim Deus abençoe ricamente a todos, em nome de Jesus.